Eu agradeço pela vida o tempo todo, eu tenho uma vida muito boa, eu sou uma pessoa muito abençoada, eu estou sempre agradecendo pela vida maravilhosa que eu tenho, eu agradeço porque todas as pessoas que eu amo estão bem, eu sinto gratidão várias vezes ao dia, eu emano gratidão o tempo tempo todo. Eu só sinto sentimentos bons. Por isso eu sou uma pessoa tão abençoada. Eu sou uma pessoa grata. Eu agradeço por tudo que acontece de bom comigo. Eu estou sempre agradecendo. Eu estou sempre emitindo o sentimento de gratidão. Gratidão por essa vida